Olá, este é o um material de apoio da Disciplina de Laboratório de Programação 1, no primeiro semestre de 2014. Meu nome é Marco Mangan. Nosso assunto é apresentar como utilizar o terminal para editar, compilar e executar um programa em linguagem C. Para ativar o terminal, utilize a ícone que fica na barra de menu. É importante ocupar o máximo a tela com o programa em uso e utilizar um tamanho de letra confortável. Primeiro, vamos ativar a barra de menu. Aperte o botão da direita, sobre o terminal, e selecione Show Menu Bar. Mostrar barra de menu. Segundo, altere as preferências do perfil. Editar, Preferências do perfil. Desmarque a opção... Utilize a fonte de tamanho fixo do sistema, e altere o tamanho da letra para 26. Também altere a cor de fundo para uma cor sólida, para retirar a transparência que normalmente vem com o terminal. Por fim, coloque o terminal em tela cheia, View Full Screen. Note que o terminal tem um menu de ajuda. Consulte a documentação dos programas. Pode poupar muito trabalho. Utilizaremos três comandos para editar um programa. VI, CC e MAKE. O VI é um editor de texto para programadores. Para consultar a descrição de um programa, basta utilizar o comando WHAT is. Para conhecer mais sobre o programa, basta digitar o comando man e o nome do programa. Para navegar no manual, utilize as teclas D e U. Para sair, utilize a tecla Q. Up, Down e Quit. Para organizar o disco, podemos criar pastas. Para este exercício, criaremos uma pasta usando o comando mkdir. Para saber mais, utilize waris mkdir e man mkdir. Em geral, para cada exercício, uma pasta separada. Para criar uma pasta hello, utilize mkdir hello. Evite acentuação e espaços em branco nos nomes de pastas e arquivos. Para entrar na pasta recém-criada, utilize cd hello. Para ver o conteúdo da pasta, utilize ls ou ls-go. A pasta está vazia. Para saber em que pasta estamos, utilize PwD. Para navegar para a pasta acima da pasta corrente, utilize CD.Ponto. Confirme a nova localização com o comando PwD. Para voltar para a pasta relou, CD relou novamente. A pasta ainda está vazia. Para criar e editar um arquivo chamado hello.c, vi hello.c, o vi ocupa a tela do terminal. Na linha inferior aparece o nome do arquivo e a indicação novo arquivo, new file. Para iniciar a digitação, aperte a tecla I. Digite o texto do programa. Temos uma sequência de teclas, símbolos, letras, dígitos e espaços em branco. Sustenido, Include, menor stdio.h maior. Enter. Enter. Int, espaço, main, abre parênteses, void, fecha parênteses, espaço, abre chave, enter. Tabulação. Printf, abre parênteses, abre aspas, hello, exclamação, barra n fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, ENTER. Tabulação, return, espaço, zero, ponto e vírgula, ENTER, fecha a chave. Não se preocupe se nesse ponto o programa não faz muito sentido. Voltaremos a criar outros programas. Ao apertar a tecla ESC, terminamos a edição o VI aguarda um comando. Digite dois pontos WQ para indicar que deseja gravar o arquivo e em seguida desativar o VI. Aperte Enter. Voltamos ao Bash, que interpreta os comandos do terminal. Para verificar o arquivo criado, ls-go Deve existir apenas um arquivo na pasta com 72 caracteres ou bytes com data e hora deste instante. Para verificar o conteúdo do arquivo, digite cat espaço hello.c Para limpar a tela, utilize Clear. O CC é o um compilador para a linguagem C. Em alguns computadores, utilizamos o GCC para compilar, ligar e gerar o executável a partir do arquivo hello.c. Utilize cc hello.c. Para verificar o resultado, utilize ls -l. Possivelmente, o arquivo a.out aparece na cor verde e é marcado como executável. Para executar o programa, digite ponto .divisão a.alt e aperte ENTER. Pronto. Outra forma de gerar ou executá-lo é utilizar o comando make. Vamos remover o arquivo gerado, o a.alt, com o comando rm a.out. Agora vamos criar novamente o um executável usando o make. O make é um utilitário para manter grupos de programas. Para gerar um executável, basta indicar o nome do arquivo fonte, make hello. O make sabe o que fazer. O comando make utiliza o comando cc, que utilizamos antes, porém com uma opção a mais que permite indicar o nome do executável. Note o novo arquivo ls-go Desta vez o arquivo executável tem o mesmo nome do arquivo fonte. Execute o arquivo com de .divisão hello. Pronto. O arquivo hello é um arquivo binário. Se estiver muito curioso sobre o conteúdo do arquivo, utilize o comando xdump-c hello-n400. e aperte Enter. O xdump mostra os primeiros 400 bytes do arquivo que tem 8K. Note que no início do arquivo aparecem as letras .elf, que indicam um programa executável em linguagem C. Faça o mesmo para o arquivo hello.c. xdump -c hello.c e aperte ENTER. O hello.c é um arquivo texto. Note que é possível compreender o conteúdo do arquivo hello.c, mas não é possível compreender o conteúdo do arquivo hello. Se o Xtump não estiver disponível, tente usar o GX. Apresentamos vários comandos. Os três essenciais são VI, CC e MAKE. Para ver todos os comandos digitados, utilize history. O comando history mostra uma lista de todos os comandos digitados no terminal. Era isso.